Olá, está no ar o Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Você vai ver nesta edição a decisão da Justiça do Trabalho, que condenou um condomínio de Cuiabá a pagar R$ 150 mil reais de indenização à viúva de um vigilante noturno morto em serviço. E vai ver também. Corrida do Trabalho. Veja como está a preparação física dos competidores e os cuidados que todos devem ter com a saúde. Dormir bem, dormir cedo, acordar cedo... Para acordar disposto para fazer atividade física. No quadro à direito, o juiz André Simeonato responde à dúvida de um trabalhador sobre adicional de insalubridade e periculosidade. Em estúdio, uma entrevista com o procurador do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Marcel Trentin. Ele fala sobre acidentes de trabalho e a campanha Abril Verde. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Falta menos de um mês para a corrida do trabalho. A reportagem que você assiste agora, a gente fala sobre a rotina de preparação física e os cuidados que todos precisam ter com a prática de esportes. A Misael começou a correr quando ainda era adolescente. Tinha apenas 13 anos de idade. A mãe não o apoiava, dizia que ele tinha o coração grande e por isso não poderia praticar a corrida. Mas ainda assim ele corria. Após este período da adolescência, a Misael ficou um bom tempo longe das disputas. Retornou em 2016. Para a corrida do trabalho, eu estou me preparando assim pela manhã, umas três, três vezes por semana. E geralmente, de acordo com a corrida, eu faço a minha preparação. Se for 5 km, eu faço um, um treinamento de velocidade, um pouco antes da, da corrida, assim, umas duas semanas antes da corrida. Mas, como no do trabalho, eu me inscrevi para 10 km. Eu vou continuar o treinamento mais assim para resistência, porque antes também tem uma prova dos 21 que eu vou participar do ultramacho, então eu vou seguir só esse treinamento, para mais é para resistência mesmo. E não é só treino. O servidor público faz uma bateria de exames para checar a saúde. Em relação à minha saúde, todo ano... é Começo de ano, assim, em fevereiro, eu vou ao cardiologista, faço todas as baterias de exames, todinho. Comigo está tudo certo. Tudo bem, graças a Deus. Cada pessoa começa a praticar exercícios por um motivo. Uns pela saúde, outros para melhorar a autoestima. O mais importante é estar preparado para qualquer atividade, principalmente uma disputa. São várias pessoas que estão fazendo atividade física, está na moda, está na mídia, em... Gostoso, benefício, emagrece, melhora a autoestima As pessoas começam a fazer e já querem ser campeões Querem ir no limite E aí que é, tem lesão, tem dor e Não é legal como fazer isso Então é importante procurar uma ajuda Um, um suporte de algum profissional da área Para passar um, uma intensidade A quantidade de treinos adequados para aquela pessoa Para ela só sentir o benefício da, da atividade física Mas se está correndo se sente alguma dor no tornozelo, no pé, no quadril, não é bom forçar, até, ah, essa dor vai passar, essa dor não é nada. Se ela sente algum desconforto, é importante ela parar e procurar uma ajuda, um ortopedista, um médico do esporte para, se tiver alguma lesão, tratar logo no começo e ela poder voltar rapidamente a fazer a atividade. A corrida vai ser realizada em Cuiabá com provas de 5 e 10 quilômetros. Uma iniciativa do TRT de Mato Grosso e do Ministério Público do Trabalho, com o tema Diga Não ao Trabalho Infantil. Ainda dá tempo de treinar para a corrida, que será no dia 1 de maio, mas para um dia antes da prova, a preparação é feita de forma diferente. A pessoa deve dormir bem, né? sete, oito horas aí, eu recomendo dormir bem, dormir cedo, acordar cedo, para acordar disposto para fazer atividade física. Não ingerir álcool na, na véspera, que isso vai prejudicar o seu desempenho, e ter uma alimentação leve na véspera, de preferência massas, e, e se hidratar bem na véspera, para acordar pronta, para só ser alegria no dia da corrida. Primeiro de maio, corrida do trabalho, vamos! Hoje, a Sinara Álvares traz a decisão de um caso que tramitou na justiça por 11 anos e que foi solucionado agora por meio de uma conciliação. Olá, Sinara, conta pra gente essa história. Olá, Zequias. A Justiça do Trabalho condenou um condomínio de Cuiabá a pagar a indenização de 150 mil reais à viúva de um vigilante noturno. Ele foi morto durante uma tentativa de assalto, no ano 2000, ao tentar impedir o roubo. O processo iniciou na Justiça Comum e, anos depois, foi decidido que a Justiça do Trabalho era competente para julgar o caso, onde ficou comprovada a responsabilidade do empregador. O vigilante não prestava serviços em condições seguras, já que a guarita era improvisada em um casebre de madeira. O processo foi concluído em março de 2015 e só agora, em 2018, a viúva do trabalhador e a empresa chegaram a um acordo durante a audiência de conciliação no tribunal. Os 150 mil reais de indenização serão pagos em 20 parcelas de R$ reais a partir deste mês de abril. Obrigado, Sinara. E no quadro a direito, o juiz André Simeonato responde à dúvida de um trabalhador que quer saber a diferença entre o adicional de insalubridade e o de periculosidade e se ele pode receber os dois benefícios. Meu nome é Francisco e eu gostaria de saber qual a diferença entre periculosidade e insalubridade e se eu posso receber os dois. Bom, esse termo adicional, ele significa um pagamento que é devido para o empregado toda vez que ele se coloca em uma situação prejudicial. Então a gente tem adicional de hora noturna, por trabalhar à noite, adicional de, de hora extra, por trabalhar acima da jornada e dois especificamente que são de insalubridade e de periculosidade. Insalubridade pelo contato com agente agressivo à saúde, e periculosidade por contato com agente no qual o empregado se expõe a situação de risco, integridade e a vida. Então, insalubridade, contato com agente, barulho, frio, calor, e periculosidade, explosivo, é, eletricidade, enfim, é essa a distinção. A possibilidade de cumulação em si, ela é ainda hoje controvertida na jurisprudência e na doutrina, porque a gente tem um dispositivo da CLT que fala que o empregado deve optar, no caso, entre um e outro. O entendimento no próprio Tribunal Superior do Trabalho também oscilou. Né? A gente teve um período em que o Tribunal Superior do Trabalho começou a assinar lá no sentido da acumulação, vários julgados iam nesse sentido também, com base em duas convenções coletivas da OIT, que são normas internacionais que a gente ratifica aqui, 148 e 155. Eram essas convenções que, a partir da interpretação e o controle da CLT por essas convenções, que a gente fala controle de convencionalidade, passou-se a admitir parte da jurisprudência que poderia então cumular. Então você receberia a insalubridade por estar exposto a contato com agente insalubre e a periculosidade por estar exposto a contato também com agente perigoso. Ocorre que os rumos atuais da jurisprudência do TST são no sentido de resgatar aquilo que predominava ainda antes. Né, que é a aplicação da CLT que veda. Hoje, se a gente tivesse que cravar o, o que predomina, eu diria que é a vedação dessa acumulação com base naquele dispositivo da CLT que determina que o empregado deve optar por um ou por outro. Você também pode gravar uma pergunta ou enviar qualquer dúvida através do e-mail comunicação.trt23.jus.br E a Agência dos Correios do município de Campo Novo do Parecis, aqui em Mato Grosso, até abril para instalar sistema de segurança e continuar operando como banco postal. Veja esta e outras notícias agora no Giro da Semana. Um trabalhador de uma fazenda na região de Rondonópolis teve seu pedido de indenização por acidente de trajeto negado pela Justiça do Trabalho. Inicialmente, ele relatou que era responsável pelo forno de secagem de grãos e que deixou o local naquele dia, por ordem do gerente, para receber o salário do mês no escritório da empresa. Porém, no dia da audiência, disse a juíza Cassandra Almeida, que atua na primeira vara do município, que ao invés de se dirigir ao escritório da empresa, estava indo para a localidade de Ouro Branco, onde reside. Em sua defesa, a empresa afirmou que na data do acidente o trabalhador estava de folga, tendo trabalhado no dia anterior e que os pagamentos todos são feitos por depósito bancário. A magistrada concluiu que o trabalhador mudou a narrativa para se adequar ao que disse o representante da fazenda. E como não apresentou nenhuma comprovação que percorria o trajeto a mando do gerente, prova que lhe competia apresentar, teve seus pedidos indeferidos. O entendimento também foi mantido no recurso apresentado em segunda instância. O Comitê multi de Alta Floresta, formado pela Justiça do Trabalho e órgãos do Judiciário, publicou o edital de chamamento público com o fim de convidar instituições ou órgãos a apresentarem projetos sociais para recebimento de recursos oriundos de ações civis públicas julgadas na vara trabalhista do município. Os projetos devem ser apresentados até o dia 23 de abril na sede do Ministério Público do Trabalho de Alta Floresta. A agência dos Correios do município de Campo Novo do Parecis tem até meados deste mês para instalar porta giratória, contratar agente de segurança e manter sistema de filmagem funcionando regularmente. Caso contrário, terá que suspender os serviços do Banco Postal, por meio do qual atua como correspondente bancário do Banco do Brasil. A determinação é do juiz João Humberto Cesário, titular da Vara do Trabalho da Região, que julgou uma reclamação trabalhista movida por um empregado dos Correios. No processo, o trabalhador relatou o desespero que tomou conta de todos que estavam na agência no dia 8 de setembro do ano passado, quando, mais uma vez, assaltantes armados invadiram o local. Os Correios se defenderam, argumentando que os assaltos ocorridos nas suas agências decorrem de força maior. E são situações que acontecem em todos os lugares. Porém, o magistrado enfatizou que ao participar de um processo empresarial que descentralizou serviços bancários, a empresa de serviços postais deveria ter adotado medidas preventivas para garantir a segurança física e patrimonial de seus empregados e clientes. No próximo bloco, vamos conversar com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Marcel trentim Ele fala sobre a campanha Abril Verde,